Corpo átmico, espírito, essência ou centelha divina. Indiogênese, diretriz e formativa, princípio fundamental e coordenador. Esfera multifacetada, verdadeiro sol erizado de luzes policrômicas. Inexplicável, indescritível, imanente, transcendente e eterno. Eu cósmico, mônada ou semente pulsante de vida.